Tem gente aí nessa casa? Tem gente aí nessa casa? Oi, nós aqui, ó. Oi, oh. Fazendo a arrumação da casa, gente, Tá arrumando a casa já, aí, você né? Você já chegou assim, foi? Poxa. É. Pegou <risos> é a gente tá na faxina? Na faxina, ó. Tem que ser assim mesmo, né? Chegar na faxina mesmo é a melhor é, é hora. É é bom. Já <risos> chega para ajudar. vê se bora. A gente tá aqui dentro da Melody. Galera, tem uma surpresa aí. Ah, essa surpresa. A gente, de surpresa. A gente precisa de surpresa. Bom, se for surpresa boa é melhor ainda. Uma coisa boa. <risos> só um momento. Tá, aqui é a surpresa do, do casal. Acho que Tan tan tan tan! Olha. Ai, ah, que maravilha. Vamos sair do prego? Vamos sair do prego. Vamos abrir esse presente agora. E essa surpresa é boa. A gente já imagina o que seja. As entregas assim, a gente já sabe o que é. Você deixa. Na verdade eu já sei o que é. Vamos ver. A turma aí que vai ver o que é. Tá bem pacotado. Hein? É um presentinho da Melody. Da Melody. É um presentinho novo, né? Na verdade a Melody fez uma surpresa não muito boa pra gente aí. Olha, aí, Olha aí, aí, galera. Certeza, caixinha de fusíveis que pega aqui, ó. ó se vocês veem aqui, tá meio o negócio, tá sério ali, né? A caixinha de fusíveis. Muito bom, legal, Uma surpresa tu, muito boa. Toda novinha, ó. O nome original e Estávamos meio encalhados por conta dessa Dessa bichinha. Graças a Deus que nós estamos assim, encalhados entre amigos, né? E aí? Ele mandou mandou nenhuma surpresa pra mim. Ah! <risos> diga, não quer nada. Ele. Uma outra surpresa. Isso é bom. Terapia. Isso é que bom apocando. Acho que eu posso fazer esse vídeo focando é, essas bolinhas. É ah, isso é é, muito isso aqui é bom demais. Ah. Isso é uma terapia, cara. Isso aqui é legal. Pode passar a madrugada aí focando. Você tem bola de bolinha pra pocar até. Muito bom. Até amanhã. Eita. <risos> Olha, e o pessoal passa olhando achando que é doação nosso nosso espelhinho <risos> e a nossa a nossa bacia aquela bacia ali que a gente usa para lavar fruta pra lavar roupa também enfim pronto vamos conhecer a Melody vamos a parte Não. interna que é o meu nome disse aqui é Clara uma clarabóia uma clarabóia eu mesmo é. eu mesmo fiz essa clarabóia né com dois eletroventiladores Esse, esses ventiladores aí são de Ar-condicionado de carro, tênis. Pronto, aqui é. tem os armários também. É. Ela tem ao todo, são 12 armários. Cabe bastante coisa. 12 armários e ainda Abre tem outro senhor, aqui. Dois. Esse aqui já é o da nossa pequena L, né? Pronto, aqui, é, é. Tá aqui, pronto, ó. Tá, tá gestandozinho. Quase cinco meses de gestação e aqui eu já tirei uma baguncinha que tinha aí para poder colocar as coisinhas da nossa bebê. Ainda tem essa parte aqui? Tem esse, esse aqui um, também. Esse outro, esse outro aqui. Tem roupa de cama. Ah, roupa, legal, a roupa legal, de cama, legal. Casados, as coisinhas maiores Pronto. E alguma baguncinha a mais também. <risos> <risos> Dá para ver que não pessoal aqui, aqui fica a TV. Isso. Vou contar para pra turma que o Marcos quando. Ele construiu o um Motorhome a um Melody inteira. Mas o único momento que eu vi ele se emocionar assim e dizer, nossa, um sonho realizado. Foi quando ele colocou essa televisão aí, gente. É foi incrível. Será que o cara gosta a de antena, TV? É na não é na verdade? Ele disse um sonho realizado. Que ele colocou a TV, colocou a antena e a televisão começou a pegar. A Melody ainda, ela tem algumas coisas ainda para terminar, né? Ela não tá totalmente acabada, 100%, né? Eu não terminei Tanto é que tem um caixotezinho lá atrás, a turma vai ver daqui a pouquinho. É. Que é de trailers, digamos assim, de, uma, de alguns materiais que a gente sabe que ainda vai precisar nos acabamentos que estão faltando. Vamos, vamos mostrando aqui. Deixa eu sair aqui pra, pra é. você ajudar. Pronto, vamos mostrando os detalhes. Essa mesinha aqui... Como ela funciona? Foi, ela foi pintada à mão, né? Legal. É, a, a, a, nossos familiares tem uma grande artista, né? a nossa grande amiguinha Nath e a tia, tia Nath, ela fez aqui já eu aqui tocando a guitarra já com os cabelos grandes a Kaká com o microfone e a nossa baby tá é. aqui bem é legal aqui é uma sapateira aqui legal. uma sapateirazinha né um verte aproveitar já esse, todo esse essa parte aí de alguma forma uma vez eu fiz um isso aqui, aqui essa parte aqui alguma bagunça aí, Alex. É bagunça. Ah, bagunça aqui Também, Mais um. Aí eu ah, tá, a até arrumado, tá, ó, tá, tá arrumado. arrumado. Aqui mais um baú. Esse baú aqui. Também tem outro baú que é onde a gente guarda as roupas sujas. Tanto que eu coloquei ali uma grade de ventilação hum. pra não ficar abafado, né? A ah, grade aqui? é aqui. Sim. E aqui outro baúzinho aqui, ó. Ah, legal. E ventilação aqui, ó. Bem legal. Sobre. Aqui ainda é sobre os, os, os armários, né? Aqui tem uma fruteirazinha. Uma fruteirazinha aqui, ó. Desliza é legal. Eu, eu quis fazer essa fruteirazinha aqui. Já com essas essas ventilações aqui claro. de lado, ali atrás também tem. É uma abafada fogão então, né tem um fogãozinho, duas bocas. Forninho, aí dentro ah, do forno benax, a gente né? bem tá bem legal, criando alguns legal. ovos. É, a gente guarda <risos> os ovos aqui, ó. os bem ovos. Bem legal, né? Aqui, aqui também. Cair, tá Todo aviação. espaço é, é aproveitado. É. as gavetinhas. Essas gavetinhas. gavetinhas dão um trabalhinho pra travar. De vez em quando ela fica querendo Trava fazer nada Essa, deixa essa outra ver. também. É. Aqui mais um armário. Produtos de limpeza, né? Que a gente não mistura as coisas, compras com produtos de limpeza. Tem mais um outro armáriozinho ali. Aqui é pouponelas, vocês já para pra cá. vai lá. Panelas e outras coisitas. Vou acender a luz aqui do banheiro que a gente já vem vai, vai mostrando aí, de lá também. pra cá. Aqui é a piazinha. Piazinha. Tem um motorzinho, né, amor? Aí tem, é, tem a bomba lá atrás, quando a gente liga, ela ativa. Isso pra é. lá, é, água filtrada. Se bem que essa daqui também é filtrada, porque nós temos tanto esse filtro aqui na, na torneira da pia, como uhum. tem um filtro lá, a água que entra, a partir do momento que ela entra, quando a gente conecta, já passa por um filtro. Legal. O banheiro. O banheiro aqui. Vou tentar aqui. mostrar. Deixa eu ligar aqui a bomba, tá ligada tá com a esse é o nosso banheirinho. Algumas coisinhas no banheiro não saiu, como a gente planejou de início. Porque quando a gente bota pra fazer mesmo, algumas coisas saíram. Pode abrir ali o armáriozinho. Por exemplo, uma das coisas que a gente falta dar acabamento é esse armáriozinho de cima, que já era da nossa casa, antes da Melody, né? Da casa mesmo, residência normal, fixa. E a gente aproveitou esse armáriozinho com espelho, ali, do seu lado direito. Aí a janela, né? Também... Janela Tem quantas janelas ao todo, Marcos? O carro? Todos são seis janelas. Todos tá? são seis janelas. Essa janelinha aqui. Perilho, é aqui bem escondida aqui, ó. Nós ainda não, não conseguimos colocar a porta do banheiro, então a gente meio que improvisou com essa, com esse plástico aí, né? O que seu... é de banheiro mesmo, realmente, de box O sanitário? Aí, o sanitário é, é o porta-pote, que é portátil. ele Ah, tá oi, ali embaixo. Areia, isso aqui, né? Pra nós, tá dando autonomia aí de mais de 15 dias. A gente já passou 15 dias com ele sem precisar descartar e. Ele não ficou cheio, por quê? Porque a gente alterna pra ser mais simples pra turma o número um, a gente faz ali em no, no, no outro recipiente, né? E o porta-pote fica só pro número dois. A gente pegou essa dica aí de alguns canais, alguns, alguns, assistindo já alguns vídeos de alguns amigos. Então está dando muito certo, a gente tá super satisfeito com o porta-pote. Claro que varia muito, cada um sabe da sua necessidade, né? Cada um tem pessoas que optam pelo, pelo vaso fixo e, e, e o descarte. Já fica no carro, né? Enfim, cada um com seu projeto. O nosso, graças a Deus, para nós, se é dá super certo. Ali um armáriozinho, você já mostrou, né? Mostrei. aqui. Vou abrir o um armáriozinho para turma poder ter uma. Isso aqui não faz parte do banheiro, tá, gente? Foi que a gente recebeu agora o pacote. <risos> aí aqui. a ah, gente legal. Tem esse armáriozinho que aí a gente coloca produtos de higiene, limpeza também, enfim. Aqui foi um Marcos que fez também do zero. A gente comprou um na internet, mas aí quando chegou, com o balcão, já vinha com a pia, aí quando chegou ficou muito grande para aqui, quando a gente colocou a gente viu que não ia dar certo, ficou hum. grande mesmo, bem bonitinho de PVC, né amor? PVC, e aí podia molhar, mas infelizmente a gente caiu do cavalo, não deu certo, aí tivemos que improvisar, aí essa bacia, essa aqui é uma é uma bacia normal de, de alumínio, como vocês podem ver, que a gente tinha em casa, aí o Marcos pegou e disse, Encontrei, não sabia. <risos> Aí fez o furo já, comprou, compramos a torneira e já fez o, o móvelzinho aqui, Isso é madeira. Só que ela tá, ela tá revestida. Como é o nome, Marcos? Resina. Com resina. Isso para poder aguentar, levar água, né? Pronto. Não ficou totalmente do jeito que a gente queria, mas aqui é um guarda-roupa. Geladeira, Marcos, 280 litros, né, isso? 280 litros. Vai dar pra abrir muito. A geladeira é normal. A gente comprou não foi um bicho de cabeça Conseguimos um profissional que fez o serviço, graças a Deus. Não foi fácil encontrar o um profissional. Oh, a gente tá na melhor parte aqui, que é, ah, é o quarto, é hora de dormir, é hora de cochilar. Eu sou bem pequenininha, tem um metro, menos de um metro e meio. Eu vou falar a verdade. Então, pra mim, tá dando pra dormir tranquilo, confortavelmente. Dá pra até pra se esticar um pouquinho. O Marcos também não tem uma estatura muito, né, Marcos? 1,70. E aqui ele fez no limite, dá para ele dormir assim. Do mesmo jeito que eu fiquei, também dá para ele ficar. Voltando um pouquinho aqui, a gente tem um climatizador. Isso, né? Eu tava olhando tá aqui. Com a, tem um recipiente lá embaixo, que aí a gente vai e coloca, coloca sempre a água, deixa sempre com água. E ele vai refrigerando o. Não exatamente a palavra, mas enfim. Ajuda muito a amenizar um pouquinho o calor. Calma. Claro que a gente pretende futuramente, quando tiver condições, colocar mais duas placas, vocês vão ver o sistema aqui, também de placa solar lá em cima. A gente pretende colocar mais duas placas e mais uma bateria para poder estar tá colocando futuramente, né? Ter condições de colocar um ar condicionado. Lembrando pra turma, só um detalhe importante, que a gente penou muito e de repente uma, uma outra pessoa que tiver esse mesmo problema, vendo esse vídeo, já vai ser, ter essa orientação, essa ajuda. Quando nós colocamos o climatizador, ele desde o início ele começou a fazer um barulho muito alto, muito alto mesmo, barulho insuportável. Não dava, a gente usava o climatizador, a gente dormia. E foi uma coisa muito simples. A gente levou para os profissionais que que trabalham com isso. porque que quem instalou foi o Marco, né? Aí nós levamos para o pessoal que trabalha com isso e o rapaz disse: ó, só é um parafuso que está folgado aqui. Assim, é a questão de centralizar ele estava meio descentralizado. Então se acontecer isso com vocês, os aventureiros aí que estão montando seu próprio motorhome, vai lá, tenta ver se é esse mesmo problema, tá bom? Tá fazendo um barulho muito grande, mas foi resolvido muito simples, o rapaz nem cobrou nada, por favor que ele fez pra gente e ele tá funcionando agora o nosso climatizador perfeitamente, tá ótimo. Então essa é a nossa cama pessoal, na verdade não só a cama, é o quarto também, né? Esse, esses esses portas trecos aqui já faziam parte da nossa, da nossa casa, já fazia parte da nossa casa fixa, digamos assim, antes de entrar na vela do né? Aí o Marcos saiu cortando, se você hum. puder mostrar, Alex. O Marcos saiu cortando, ó. Bem tá legal. vendo? E isso aqui era, era um organizadorzinho daqueles que a cabeleireira usa para colocar. Ah, bem legal. é, é e, e secador e tal. E ele saiu cortando e colocando com eles, ó. Você pode ver aqui embaixo que tá fixado com ele, parafuso. E, Legal. E deu tudo certo. Isso aqui, a Deus. esse, esse armáriozinho aí é da. Esse roupa é o do Marcos. Cara. Rapaz, eu ah. acho que o, o armário é, do Marcos está mais arrumado que o meu. Sacanagem, <risos> é uma <coisa risos> essa, né, a gente? É porque a gente arruma o, o, o armário guarda-roupa do homem, digamos assim, e eles. Poxa, com que delicadeza, não sei, não desarruma. A gente não. A gente desarruma rapidão, pelo amor de Deus. Mas isso aqui é o armário do Marcos. Guarda-roupa, né? guarda-roupa não. Então tem dois espaços grandes, né? Muito bom. É, a gente ter suprido as necessidades Essas lâmpadas aí. aqui são 12 volts. 12. Né? 12 volts. 12 são 12. É de LED. Isso. Ó. Aqui essa tomadinha também. Essa aqui não é 12 volts, Alex. Essa, essa entrada aqui. A gente usa sempre com o um inversor ligado. É 220, tá? 120. É 220. Pronto. É essas 120. janelinhas que vocês colocaram ah, hoje, né? A gente colocou de ontem pra hoje. O Marcos finalizou de ontem pra hoje essas janelas aqui. Essas duas. Foram as duas últimas janelas do carro. De ontem pra hoje mesmo. Ele teve, teve que fazer essa adaptaçãozinha aqui. Pegou uma cantoneira. E colocou porque o, o, o pistão a gás não tinha onde fixar direito, né? Hum. Se para pra cá, não dava. voltar pra cá, não dava. Aí ele colocou essa, essa cantoneira. Essa, essa a aqui cortada. E tem dado certo. Deu certo. Ficou bem durinho. Fechou legal. legal. Tem a travazinha aqui. E essas bichinhas tava bolando aqui no carro até ontem. Aí hum. de ontem pra hoje ele colocou. Isso aqui é varal. Lá fora vocês vão poder ter uma noçãozinha melhor. Aqui são as cortinas. Vamos lá agora, Marcos. Vamos lá. Partindo ainda da hidráulica, né? Eu sou um cara que eu sou preocupado com manutenção. Sabe, Alex? Aí eu elaborei esse sistema aqui, ó. Inclusive, já teve um vazamentozinho há um tempo atrás e eu consegui resolver. Porque eu coloquei uma união aqui e uma união aqui. E aqui são os dois registros lá do banheiro e aqui a saída de água, né? Quente e fria. Legal. É? Aí ficou assim. Vamos lá ver a... a questão da elétrica. Vamos lá. Aqui tem a nossa controladora de carga, deixa eu dar uma ligadinha nossa controladora de carga que é de 30 amperes né aí por enquanto eu estou colocando duas duas placas solares nela mas ela é ela é projetada para três placas né de 280 amperes Massa. vamos lá nós não falamos sobre sobre esse degrau esse que tá aqui o porquê que ele está aqui e o segundo degrau também esse degrau aqui, além de ajudar a gente a subir na cama, né, que é a cama é um pouco alta, né, ela é um encaixe de um pneu dianteiro para uma moto, né. Legal. Lá. E ele é móvel, no caso, se a, a, a geladeira precisar dar uma, uma, uma manutenção, ele sai, ele é parafusado, entendeu. E essa parte aqui também ficou um pouco suspensa aqui, esse piso, porque... A gente coloca as baterias embaixo. Hum, pelo pelo porta-malas as baterias ficam embaixo desse, desse piso suspenso. Legal? Eu... Temos as nossas janelas, as janelinhas. Foi eu que fiz também as janelas. Aí levei para o vidraceiro e ele só fez o vidro. Mas a armação das janelas são cantoneiras de ferro. Muito legal. Bem e... legal. Isso aqui é essa saída de ar. Essa, essa, essa, essa entrada de ventilação aqui, essa saída de ar, essa aqui é da elétrica, aqui também é, é da elétrica também, né, essas duas aqui. Tem as nossas caixas, os reservatórios aqui embaixo, 250 litros de água, são três reservatórios. Também aqui, no caso, na falta de, de sol, de energia solar, também temos aqui o plano B. Nós temos um carregador aqui e a gente carrega energia externa. Pronto. Aqui é um espaço suficiente de colocar até uma moto aqui, né encaixada. Inclusive aquele espacinho ali que está um pouco coberto ao lado da bomba ali, Alex, é o local onde a moto fica em pé. Hum. Nessa, que é o nosso material de trabalho cadeirinhas aqui, deixa eu colocar ela aqui. O aquecedor de, de passagem, né? É a gás. E aqui o reservatório do climatizador. Yeah. No caso, ele fica aqui embaixo, joga ela, faz tudo. Toda... Aquela ali é a bomba, né? esse daqui é a, a bomba, bomba de água. 3,0. 3,0. Que por a... sinal é muito forte, Alex. Aqui tem uma torneira? Tem uma torneirazinha aqui, né, para área, área de serviço. Aqui ah, tem, tá. Tem aqui medirinho. tem a tomadinha, tem uma, um ledzinho aqui, ó. Step, é esse, leg... esse step aqui, na verdade, ele não vai ficar aqui, sabe? Ainda vou pendurar ele aqui na porta. Vai ficar na parte externa é, esse step. Na parte externa. E essa caixa aqui também, algumas sobras do material que eu construí a Melody, também com o tempo ela vai sair daí. Tem mais dois, aqui mais aqui um. Mais dois armários, né? Que da minha manutenção Ferramentas E o outro armário de lá É o bujão de gás P13 Aqui a entrada aqui de água, água. Que, que vai para o, o reservatório E esse aqui direto para casa Sem passar pelo reservatório hein? Ah, é. Aqui mais Entradinha de ar Aqui entradinha de ar para sair o, o gás né hum. Queimado já Depois que ele aquece a água Aí tem que ter esse duto aí Aqui é do gás de cozinha, essa passagem de ar aqui é o gás de cozinha. E esse aqui é o da geladeira, que tem um cooler dentro, puxando o ar de fora para dentro, para resfriar o motor. Como vocês podem ver, aqui ó tem a placa solar. São duas placas solares, uma aqui. E duas placas placa que... solares de 280 watts. 280 watts. É, eu pretendo colocar mais duas ali ainda. Ali um ali tá o climatizador Limitador. e essa parte mais alta aqui eu pensei em colocar ainda em fazer uma caixa d'água com cano PVC a parte de baixo aqui e colocar a placa de cima Porque ela tem a parte de trás bem estendida né ela dá é. muita coisa tem, então ela é. tem muito espaço esse modelo dessa não acredito que é um carro muito bom para você construir um, um, um, um, um motorhome pelo tamanho, né? pela largura, pela altura, que ela, ela mede 1,80 de largura, 1,90 de altura e 4,5 metros a parte da casa, né? No caso da Gabine, para trás. Então é. ela tem dois, cada lado tem dois pneus atrás. É. Rodagem dupla, né? Rodagem dupla, com tração traseira. Ah, tem isso aqui também, né? Esse, esse reservatório aqui Olha, tem mais um reservatório aqui É já de água servida do chuveiro Do chuveiro, né, E, do... e da pia do banheiro hum. e Do outro lado tem o da pia hum. Independente da pia da cozinha também É legal Melody é uma moça que ainda está em, em fase de construção <risos> tá em fra... Vamos dizer que está em fase de crescimento Está em fase de crescimento <risos> Algumas coisas para resolver <risos> né? Mas a gente chega lá A gente consegue deixar ela 100% terminada. Logo, ah. logo, se Deus quiser. Também tá vocês são músicos, né? então Somos músicos. Então vamos conhecer um pouquinho aí do seu trabalho. Ah, legal. Tudo certo. É, Vou me preparar. Dar aquela palhinha. Vamos <risos> preparar, vamos preparar. Você é assim, sonho pra mim.